Prontos? Então, se ajeitem na cadeira e preparem-se, porque, depois desse vídeo, você vai voar nos estudos. Vamos lá? Quando começamos a estudar, é muito comum encontrarmos um tema de que não gostamos e, por isso, sentimos muita dificuldade na hora de fixar esse assunto. Mesmo sendo um tópico muito difícil, é importante você ter em mente que é possível aprender sobre qualquer assunto. Você precisa aprender a aprender. No geral, tudo está relacionado ao esforço, tempo e técnicas que você aplica. Então, Vamos ver como você pode maximizar. Começando pela técnica Pomodoro. Nessa técnica, você divide seu fluxo de estudo em blocos de concentração, que são os chamados Pomodoros. Funciona assim, você estuda por 25 minutos, descansa 5 minutos e volta a estudar por mais 25 minutos. O ciclo se repete por quatro blocos de concentração cada um com 25 minutos e 3 blocos de relaxamento, cada um com 5. E no final de cada ciclo, você faz uma pausa maior de uns 30 minutos. Esse tempo deve ser adaptado de acordo com a sua rotina. Você pode utilizar os pomodoros com 30, 35 e 40 minutos, por exemplo, mas sempre que possível, respeitando os ciclos. O melhor de estudar online é que você pode pausar, voltar e repetir a explicação do professor quantas vezes for necessário. Outra vantagem é a possibilidade de aumentar a velocidade de reprodução do vídeo das aulas gravadas. Assim, você assiste a aula do jeito que julgar mais adequada o seu ritmo de aprendizado. Por exemplo, usando essa dica de aceleração, uma aula de uma hora pode ser assistida em 30 minutos na velocidade 2x. A técnica Feynman é uma metodologia que possui quatro passos que podem ser aplicados em qualquer campo do conhecimento e que possui como objetivo fazer com que você aprenda qualquer conteúdo, até mesmo aquele mais difícil, que você não gosta nem de ouvir falar. O primeiro é escolha o assunto que você quer aprender no momento. Busca as melhores fontes sobre o tópico escolhido, seja através das aulas ao vivo ou dos módulos gravados. Livros e textos também podem ajudar. Aí, você dá início aos estudos. O segundo passo que você deve seguir é o seguinte. Escreva esse conceito aprendido com suas palavras como se você fosse ensinar para alguém. Pense de forma didática em esquemas, analogias, tópicos, tudo para explicar da maneira mais didática e objetiva possível. Escreva e fale para alguém que não esteja familiarizado com o assunto. Se você estiver sozinho, explique para o espelho e pense que está diante de uma apresentação de trabalho em grupo. Agora, o terceiro passo é identificar as áreas de dificuldade ou ver se falta algo na explicação. Escrever o assunto e explicá-lo para alguém faz com que você perceba falhas ou tenha dúvidas. Isso significa que você precisa melhorar seu entendimento sobre aquele ponto. Chegou a hora de fazer isso. O quarto e último passo é Simplifique sua explicação o máximo possível. Faça analogias, use figuras, seja visual. Não se esqueça de que você está explicando isso para alguém que nunca viu o conteúdo. Busque usar uma linguagem simples e direta. Entenda a ideia, não grave nomes. Nossa última dica é o diagnóstico de exercícios. Esse diagnóstico é uma forma de avaliar seu desempenho e evolução. E ele deve ser feito da seguinte forma. Ao fazer a lista de exercícios, busque responder às perguntas. Quantas questões você acertou e errou? Quais são os temas das questões que errou? Quais erros foram por falta de atenção? E quais foram por falta de conhecimento? A partir disso, você pode planejar uma estratégia para aprimorar sua performance, sabendo que parte daquele tema ainda é difícil para você. Por exemplo, Naquele conteúdo que você está mandando muito bem, não há muita necessidade de assistir às outras aulas. Assim, você vai economizar tempo. Agora, naquele conteúdo que você está enfrentando dificuldades, talvez seja necessário retornar ao vídeo, assistir novamente à explicação do professor e voltar para os exercícios. Seu desempenho está diretamente relacionado ao seu empenho. E lembre-se, Fazer exercícios é a melhor forma de fixar o conteúdo. Nunca fique limitado à teoria. Nunca. Espera, esse foi o Quer Que Desenhe sobre maximização da sua produtividade nos estudos. E eu espero que todas essas dicas façam a diferença na sua performance. Até a próxima, pessoal. Um grande beijo. Tchau, tchau. Quem tá no We'll uh -huh.